Do mundo do steel frame, tudo bem com vocês? Helena, só dando do gesso, entrevistando agora uma pessoa super bacana que eu conheço já um tempo. É né, o William. <risos> e o William, ele é da Store, mas ele é o cara mais esperto sobre AFES e sistemas de fachada que eu conheço. Que sabe muito, já foi para os Estados Unidos, para a Alemanha, fazer é. treinamento, né? Algumas verdade. vezes, né, o William? É, na verdade, a gente na Store, a, a Store compartilha muito. A tecnologia. Nós temos unidades em 87 países e cada país tem uma peculiaridade. Você já foi para quais países? Na verdade eu tive na Alemanha, na Inglaterra, é, basicamente na Colômbia, no Chile é, e nos Estados Unidos. Meu Deus. Bom, na realidade no Paraguai e no Uruguai, mas é científico. <risos> que Mas Mas é, a questão... E conta para mim, todos os países são o mesmo sistema de fachada ou muda depois para como muda, é que é? Eu diria que a Alemanha está evoluída, como eles começaram lá na década de 60. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. A diferença é, primeiro, EIFS acima de tudo. É. Acima você de sempre tudo. vê EIFS ou você nós, vê outras coisas? Na verdade, eu, diria, sempre eu sempre diria que as, as obras bem. mais comuns e as mais... Baratas uhum. são EIFs. Ah, é? Por incrível que pareça. As obras mais sofisticadas são fachadas fotovoltaicas, fachada ventilada em pedra natural. As obras mais baratas são EIFs. Só que o isolante térmico, o que a gente vê na Europa, é que eles estão no nível de desempenho térmico muito alto. Eles querem um desempenho térmico que eles chamam de Passive House. Uhum. Então lá se troca o isolante térmico muito. Então o EPS está em queda. Troca porque ele não é tão tão eficiente, né? O EPS é barato, mas não é tão eficiente. Uhum. Então, por exemplo, na Alemanha, o EPS lá, mínimo é 10 centímetros. E ele tem grafite. Ah, aumenta... A... Ah, eu vi isso quando eu fui pra Alemanha, que o EPS era cinza. Eu não é assim, porque melhora tô, a condutividade da EPS térmica. É isso aí, melhora a condutividade é térmica. É. Então, 10 centímetros é o mínimo. Obras, obra simples é EPS. Uhum. Obras mais sofisticadas, se usa Soft uhum. Fiber Wood. Uhum. Soft isso? Fiber Wood, fiberwood é como a é própria. é madeira, é literalmente como se fosse pó de madeira micronizado e depois ele é prensado, tem uma densidade diferente da madeira. E por que, que eles estão usando isso? Porque, primeiro, que é de madeira reciclada, não tem impacto na natureza. Ai, que legal! Mas, segundo, porque o desempenho acústico é muito melhor. Mas é muito melhor. Você pega o um isolante térmico Sim. como a própria Ana de Rocha, hum. o EPS, nesse fala, eles não melhoram muito o desempenho o acústico, acústico, acústico, mas é o Soft Fiber Wood melhora muito. Que legal Então mesmo. na Alemanha é o que eu vejo. E como é que é? Eles colam-se na fachada e passam base de em cima, exatamente. como é, que é? Nós temos, é Nós temos adesivos para madeira, então hum, é, madeira frente, com... é, exatamente. é madeira com madeira embaixo às vezes, e em cima um base coat orgânico, ou seja, não é a base de cimento, ele é a base de resinas mesmo. É, é. E ele já vem pronto para uso, mas porque a mão de obra é mais cara, então eles levam tudo prontinho, balde, aplica com desempenadeira, a camada, a tela do mesmo jeito, só que são materiais prontos para uso. O adesivo é mais potente, aí é também uma bela de uma espessura no mínimo 10 centímetros, Nossa. e o que eu vejo lá na Europa também é que eles ampliam as opções de acabamento. Então a gente tem muito acabamento texturizado e é, eles... Que tem de textura, né? Isso. Mas eles gostam das texturas mais grossas. Essa é uma coisa ah, é. característica. Aqui a gente gosta das coisas mais lisinhas, lá é, eles preferem as coisas mais rústicas. Aqui a gente se preocupa muito com o acabamento, se está lisinho, se está perfeito. Não é muito assim na Europa. Na Europa uhum. Eles têm quatro níveis, que eles chamam de Q1, Q2, Q3 e Q4. Tá. Então quando você contrata um instalador, você contrata para qual nível? Então isso, isso deixa as que, é um eu, que é de qualidade, qualidade, qualidade ah. alinhamento, nivelamento, número de demônios. Para não exigir mais do que contratou. Sim, é. o que está combinado é o que fica ali contratado. Eu acho que isso é legal. Pelo ponto de vista de Europa, eu diria que a diferença são os níveis de desempenho. Pelo, pelo ponto de vista de Estados Unidos, o que eu vejo é que eles são mais pragmáticos. Então o desempenho térmico naturalmente lá é valioso e hoje nos Estados Unidos... Fazer uma pergunta. Lá eles se preocupam muito com o cintenho térmico, para quê? Para economizar energia com o aquecedor? Sim, olhando pela polícia de Europa ou dos Estados Unidos? Os dois, os okay. dois. Europa é por causa do aquecimento, é, efetivamente todos os ambientes que fechados... Ambiente. Exatamente. Você quando está num ambiente, você quer a temperatura entre 21 e 23 graus, Isso. homem ou mulher. Uhum. A temperatura externa aqui no Brasil, às vezes fica com 35, 38. E o que, que você faz? Você baixa a temperatura. Uhum. O gradiente térmico é de 15 graus, ou seja, você está em 35, você quer em 21, vai 34, 37. Lá na Europa, às vezes, você tem temperaturas negativas de 12 graus. Nossa! E você quer 21. Então, o, o volume de energia... De 12, 12 mais 21 Isso. dá 30 e poucos graus. Então, você gasta uma fórmula de dinheiro com a energia para controlar a temperatura que você quer. Então, o que você quer? O melhor desempenho térmico possível. Para que você gaste menos energia. Com certeza. Então, a temperatura externa influencia menos na temperatura interna. Por que você acha que o brasileiro ainda não valoriza isso? Sim. Interno? Eu sei por quê. Porque, na verdade, o Brasil é um continente. A Europa, são é, comparado ao Brasil, é infinitamente geograficamente menor. No Brasil, a gente tem São Paulo, por exemplo, que tem um clima muito ameno. Uhum. Então, a minha casa aqui em São Paulo, eu moro no apartamento, e tem sistema de ar-condicionado. Eu nem lembro a última vez que eu liguei. <risos> Sem sacanagem. Então, existem regiões do país, como a região sul, que é Garibaldi, por exemplo, a gente estava falando ali de outras cidades do sul, a temperatura esses dias estava dando menos 7. Nossa! Eu, eu perdi, menos 2 e já bateu menos 7. Uhum. Nessas regiões, eu diria que as pessoas valorizam. Então, quando uhum. eu falo de isolamento térmico nessas regiões, Esse o pessoal centro. ouve. Tá. Quando eu falo aqui em São Paulo, ah, William, sei. Tipo, nem olha para o que eu estou falando. Então, e por exemplo... 9, isso, exatamente. Eu acho que no centro-oeste, eu vou até mais perto, você pega Ribeirão Preto. Você pega a vitória do Espírito Santo. Os apartamentos do Poente são vendidos 25% mais baratos ah, é? por causa do desempenho técnico. Gente, eu não sabia disso. E eu, tô, e eu tô falando justamente disso com o mercado. Como, por que, que os caras estão perdendo dinheiro? Porque se ele fizesse uma envoltória homogênea, eleva o desempenho térmico e o apartamento ficaria com o mesmo preço. É verdade. Mas é cultura, aí tem que malhar, tem que malhar, tem que malhar, e aí... A história da, do Nordeste eu acho que ainda tem, Vamos, nós vamos ter uma outra barreira para vencer. Que o Nordeste está muito para o litoral, e no litoral as pessoas gostam de ver pastilhas. Revestimento cerâmico. Ah, é? Eles adoram. E quando um prédio não tem pastilha, parece que é um prédio popular. Então, é mesmo? Eu diria... Gente, se você é no Nordeste, deixa um comentário que você gosta não, de qual pastilha. eu de tenho certeza. E, mas aí eu tenho visto. Eu acho que assim, acabei de vir de Fortaleza, o oh. que é incrível. Sai do aeroporto, vai para o centro ali, o que tem de fachada reformando, que a cerâmica caiu. Então eles adoram a cerâmica, mas já estão começando a perceber que dá um trabalho do nada. Porque a pastilha é maravilhosa quando ela fica grudada. O problema é quando ela o é, grudar, é O problema é grudar. E pra grudar, a massa boa é cara, né? Não, é caro, mas não é só isso. É que os prédios ficaram muito altos. Eles é. trabalham pra caramba. O emboço é rígido e aí não combinam essas aí coisas. Aí trinca e cai gostinho. Então o que a gente está falando, é na realidade o que eu tenho dito. A Store fabrica revestimentos que, por exemplo, granito. Então é granito moído com aglomerante. É. É super Superflex Granitex. Granitex é Creative Granite, Granite é, Creative Lux, são revestimentos. É pedra moída, né? Pedra moída. Então, Olha só pedra uma, moída com aglomerados. Eles sei. têm uma durabilidade tão grande quanto da cerâmica ou da pastilha, é só que eles não caem. E vamos dizer que daqui 40 anos eles venham a se soltar localmente porque nós faz, brincamos só há 35 anos. Então vai que, vai que... Né? É só 35 anos que. de garantia, isso. E aí, vamos dizer que daqui 40 anos, eventualmente, ele se soltou da fachada. Ele ah, nunca vai cair inteiro. E ele nunca vai comprometer, nunca vai ser um drama reformar. Você vai, você vai reformar localmente e vai trocar. Bom, agora você tocou no ponto. O risco A cerâmica a pastilha, quando ela tá lá em cima e ela cai, a aceleração da gravidade transforma em 10 vezes o peso dela, uhum. e quando acerta alguém, é muito é Verdade. Então o que eu tenho feito no Nordeste é assim, tem feito poucas incursões, porque tem, a gente tem mais estrutura muito pequena ainda no Brasil, mas quando eu vou eu falo disso, gente, legal, pastilha, vocês adoram, deixa a pastilha no trechinho e vamos fazer fiz no resto. Uhum. Então é o que eu tenho tentado fazer. fiz vai dar desempenho térmico valioso para eles, que eles gastam o condicionado pra caramba. Uhum. Vai diminuir as patologias de fachada. Hum. Mas a gente ainda tem muita coisa no Sudeste e no Sul para conquistar. A gente e o que não que tem tá que educação. Você acha que aplicação direta é simplesmente Você acha que é uma boa solução? Tem que morrer, tem que usar só isso. É, então, eu, eu acho que o que a gente está vendo no Brasil é uma tentativa de implantar uma tecnologia meio a fósseis. A aplicação uhum. direta nos Estados Unidos ela tem, ela é usada em coisas. De menor responsabilidade. Uhum. Os grandes edifícios, as obras um pouco mais imponentes não são muito comum a aplicação direta. Uhum. Então eu acho que o Brasil está tentando, tá tentando fazer aquilo que pode. Exatamente, está tentando fazer aquilo que pode. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre isso, o, o, a manutabilidade que a norma de desempenho agora começa a exigir. Então a NBR 15575 começa a falar de vida útil. Uhum. Uhum. E é nessa hora que eu fico pensando, como é que vai se comportar a aplicação direta? Porque a aplicação direta, ah, é verdade. Ela, a vedação hoje em obras residenciais precisa durar 40 anos. Ah, é 40 anos? Tá. 40 anos. Não é garantia, eu estou falando de vida útil. Então, como é que vai se comportar uma aplicação direta em 40 anos? Quais são as manutenções que são necessárias para uma aplicação direta? É verdade, só de Então, essas coisas, o que a gente vê nos Estados Unidos? a gente vê alguns riscos de, o que a gente chama de ghost, tipo, o que a gente chama de fotografia, o que a gente chama de radiografia, não sei qual é o melhor termo que pode chegar a ser didático para você. Mas, é justamente eu começo a ver a estrutura com o passar do tempo na aplicação direta, eu vejo onde que estão os montantes. Ah, é? Eu tenho um caso é, no sul do país, isso? não, é, fachada, cara, fachada, no sul do país, o que que acontece? Onde que isso vai acontecer, Quando o gradiente térmico, por exemplo, de noite, assim, de madrugada dá 0 graus, e durante o dia dá 28 graus, e esse, que a gente chama de gradiente térmico, dependendo de regiões aqui no Brasil, é Eu muito forte. Olha aquela foto que você mostrava que via os perfis. Isso, então. essas, ah, Esse aparecimento dos perfis é mais rápido ou mais devagar, dependendo do que a gente chama de gradiente térmico. Uhum. Então, regiões mais ao sul, que tem temperaturas quentes ao longo do dia, muito frias à noite, uhum. tem o que a gente chama de movimento hidrotérmico entrada e saída de ar. Muitas vezes, muitas vezes. Uhum. E isso gera uma fotografia da estrutura por diferença de densidade, o, o movimento hidrotermico é aquele de o ar tá quente está buscando resfriar-se e depois quando inverso ele, ele sai, então esse movimento de entrada e saída gera uma radiografia da estrutura. É legal. Três anos depois de uma estrutura feita, de um hotel, uma obra de canoas, eu vi a estrutura 3 ah, é toda... anos depois, três anos, que é um espaço curtíssimo, não estou falando de 40 anos, eu de 3 anos. E a parte ruim é que você pinta. Mas ele volta a aparecer nos fantasmas. Caramba. Então, nos Estados Unidos. Posso falar onde que eu vi isso? E foi muito interessante. Lá na Alemanha, quando eu viajei a eu viajei de férias. Eu tava andando na rua. E eu vi um prédio cheio de bolinhas. Era um Wafes que o pessoal usava antigamente, arruela plástica. Exatamente, bom ponto. Eu, eu queria... E eu vi aquilo, eu fiquei. foi muito engraçado que eu tava de férias com umas amigas. Eu falei: para, para, para, para. Elas, o que, que houve? Eu falei, olha esse prédio. Elas olharam, o que, que tem? Olha as bolinhas. Elas olharam, ah, e aí, o que, que é isso? Elas, isso é uma patologia. E o pessoal lá no Brasil falava, mas eu nunca tinha visto ao vivo. A verdade é que, como a história é a empresa mais antiga, nós somos o precursor, tivemos o desprazer de cometer erros. Né? Ah, então, nós no passado fazíamos fixação mecânica. Ah, mas a gente fazia também. No passado, em alguns casos. Por quê? Porque quando eu tenho espessuras muito altas, ou quando o substrato era reforma. Uhum. Principalmente reforma. Eu precisava fazer uma fixação mecânica adicional. Com o passar do tempo nós percebemos esses golpes. Uhum. E nos Estados Unidos isso se tornou tão frequente que nós deixamos de fazer há mais ou menos uns 12 anos atrás nós criamos os... Não, até 15 anos atrás, nós criamos os primeiros adesivos para qualquer tipo de substrato. Ah, então, nós legal. deixamos de fazer fixação mecânica. Hoje, eu faço fixação mecânica quando eu quero pastilhas em cima. Ah, entendi. Eu posso colocar pastilhas em refes, é possível, mas eu tenho que colocar fixação... É né? isso o né? tem um hotel em Botafogo que Verdade, verdade. Lá, nós usamos uma técnica de stucco, né? Fizemos ah, uma, uma camada de argamassa armada que a é de stucco e é possível fixar nela mas às vezes a gente quer usar efix e aí a fixação mecânica em cerâmica a gente ainda usa uhum. mas esse é um ponto o, a fotografia dos montantes também se manifesta nos dowels né ou as fixações parafusos é dowel é o, que é, o ruela é a arruela plástica dowel é o nome que o alemão dá <risos> para isso no americano também então então a gente deixou de usar isso para acabamentos texturizados mas esse é um bom exemplo de fotografia que legal Venebrado. e aí, galerinha gostaram eu espero para falei para vocês. <risos> Imagina, se eu puder deixar o último recado, é, tô feliz, parabenizo a Helena pelo Isso. trabalho que tem feito a divulgação da tecnologia. Nós, na realidade, somos bastante cuidadosos com a tecnologia AEFIS. Aqui no Brasil há muito ainda a ser ensinado para a mão de obra. Eu acho que essa é uma parte do que a gente pode contribuir aí para vocês. Mas lembre-se de usar sistema completo. Não façam Frankenstein. <risos> Tá bom, galerinha. Beijos. Tchau, tchau. Comentários, curtidas. Se você não tá inscrito, se inscreva. E deixa uma pergunta pra ele aqui embaixo pra mim. Deixa o comando pra ele, tá bom? Show de bola. Tchau, Sim, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. <risos>